Pessoal, beleza? França resende mais uma vez. Davi César tá ali, ó. Olha ele ó. ó Agora é aqui, ó. A gente tá fazendo, pessoal. Quer dizer, a gente não, né? Eu não faço mais nada. É quem tá fazendo é o Davi. Esse material aqui, pessoal, é o que vai revestir essa parede, a churrasqueira, virar tudo ali. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é o seguinte: França, quando eu vou fazer o 45 graus aqui, quanto que eu deixo essa peça passando para receber a outra? Tá vendo aqui, pessoal? Essa peça aqui ó, que o Davi colocou. Ela está passando o suficiente para receber essa peça branca. Ó, essa peça branca ela vai contornar lá, virar aqui. É exatamente a quantidade de massa mais a peça suficiente para receber aqui. Ó. A, gente fala, a gente chama isso de espera. Então a espera aqui é a quantidade da peça aqui suficiente para receber a próxima. Beleza? Aí, ó. Depois é só chegar ali e já era. E como que o Davi tá fazendo aqui, pessoal? Ele tá cortando as peças na Master Pilma. Aí, aquele 45 graus ali, ó. Ó. Ele tá usando isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês sempre me perguntam disso. Cadê, Davi? Olha a maquininha. Olha lá. Vocês sempre me perguntam disso, ó. Isso aqui chama lixa brilho d'água, galera, ó. Isso aqui é sensacional pra fazer 45 graus, ó. Essa aqui é aquela maquininha que a gente importou. É um... É uma politrizinha, Né? A gente cortou e a gente usa a lixa nela. O que o Davi faz? Ele pega, o, faz o 45 na peça, né? Faz o 45 na peça e deixa aqui do esmalte, pessoal, um milímetro aqui, ó. O disco não encosta no esmalte, tá? Fica um milímetro antes de chegar no esmalte. Depois ele vem com aquela lixinha e só dá o acabamento. Fica filé, galera, ó. É isso aí, ó. Já fizemos vários 45 aqui com essa maquininha. O Davi aprovou, né, Davi? Aprovadíssimo! Poletrizinha show de bola, lixa brilho d'água. E é isso aí, pessoal. Essas dicasinhas aí, ó, já vai passando pra vocês, porque são dicas que ajudam na qualidade do assentamento de vocês, beleza? Sim. Dicas que ajudam na qualidade e melhora a rentabilidade. Quanto mais qualificado o profissional for, mais ele vai ser conhecido pela sua qualidade e melhor ele consegue pegar a estratégia né de marketing dele ele consegue pegar melhor aí a rentabilidade né é isso aí e lembrando hein pessoal depois da quina feita 45 graus vamos proteger ó a gente está protegendo sempre nossas quinas aqui com salva salva a quina dá salva abraço para ninguém esbarrar e quebrar isso aqui beleza Vamos ficando por aí já sabe quer aprender tudo que o Davi Cesar faz e que eu faço Entra aqui embaixo no curso Rousalegista, tem tudo pra você, beleza? Valeu, pessoal. Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam novos vídeos. Valeu, galera. Um abraço. Fui!